Olá, meus amigos, estou para mais um Dois Dedos de Prosa, hoje nesse Café ao Ar Livre, em mais um posto M7, que é um dos postos que no, nos recebe toda semana para um bate-papo. E comigo, essa figura ícone, essa ilustre, né? essa beldade, essa deusa viva, Gisele. Ô, oh, Gisele, seja. Muito obrigado, muito meu amigo. Muito obrigado, meu amigo. Muito obrigada pelo convite né, de estar aqui com você no posto m para tomar um cafezinho. Diga que bons ventos trazem você até mim e eu até você. Olha só. ó, É um cafezinho. Seria legal nós estarmos na beira de uma praia tomando aquela gelada, né? Uh. Mas é o que temos para hoje é um café delicioso. Diga-se de... Ah, primeiro a gente brinda, né? Eu já comecei brinda. tudo bem. É, é. Sério, me conta lá. Você é professora aposentada. Deixa eu falar um pouquinho da tua como professora. Sabe que eu sempre quis entrevistar uma professora, mas as professoras elas têm vergonha, medo. Difícil uma professora que queira se expor falar. O que, que acontece no, nesse ambiente, nesse mundo acadêmico? Nossa, são tantas coisas porque a gente, professor, trabalha em vários níveis de ensino, né? E cada nível de ensino é um contexto diferente que a gente vive. Eu, com, com o contexto da educação infantil, tive pouco contato, mas o meu maior contato sempre foi o ensino fundamental. Então, a escola é um lugar de vida, né? um lugar de alegria, principalmente quando a gente trabalha com as crianças e com os adolescentes. A escola não tem silêncio, a escola tem problema, a escola tem vucu-vucu, a escola tem elogios, a escola tem nota, a escola tem encontros, então a escola tem tudo isso. E os professores eles estão muito envolvidos né, com a aprendizagem do um aluno, com o pai, com o diretor, com a pedagoga, que eu fui muitos anos pedagoga da escola, sei como é que é, então eles estão sempre muito envolvidos com isso, e eu acho que ele fica até meio trololó, né, de tanta preocupação que ele tem, ainda mais nos dias de hoje, com a mudança que houve nos então, alunos e tudo depois da, da pandemia, né. No ensino superior é uma coisa muito boa, assim, na verdade. Eu não Mas sou... é outro mundo. Já nossa, também. é outra coisa, né? Mesmo quando eu fui para a educação de jovens e adultos, nossa, a diferença é muito grande. Quando eu fui para a educação de jovens e adultos, eu gostei tanto de trabalhar lá, porque é um outro mundo, é uma, uma outra demanda que a gente atende, é Que não é muito diferente hoje da educação superior, né? Educação superior também são adultos, sabem o que querem embora às vezes a gente tem que dar uns empurrãozinho para estudar, né? Eu sou aquela pessoa que fico no pé o tempo todo para estudar. Eles brincam comigo, credo, professora, você, você só faz a gente estudar, mas eu acho que é, professor está para isso, né? Para fazer com que todo mundo aprenda, com que todo mundo cresça. E socializar o, o meu conhecimento eu faço com o maior prazer. Estou é, muito feliz em 2022, Douglas a gente fez um projeto é, pensando fora da caixa. Que eu trabalhei com os jovens do ensino médio. Você foi meu parceiro quando eu comecei o projeto, né? Que a gente reuniu aqui no Cicob 750 alunos do ensino médio. Para mim, foi assim um projeto maravilhoso como professora. Eu estava com saudade dessa lida de estar tá com eles, né, no hale e rola da sala de aula, do, do salão, do, do da convenção que a gente fez. Eu acho que foi muito legal. Parabenizo você, né, pelas palavras que você teve. E eu quero te contar que a gente mudou muitas, muitas chaves que quando legal. a gente fez o nosso projeto. Eu tô assim maravilhada com o nosso projeto e vamos, vamos continuar, quer dizer, recomeçar. Bem, em 2023. E tem um fato engraçado, porque foi assim, a gente tinha combinado com a Gisele que eu ia falar sobre como empreendedor, como que o jovem deveria se comportar numa entrevista de emprego que ele tinha que levar e tal. E eu tinha lá 10 minutos para falar isso. A Gisele começa a apresentação e fala toda a minha fala. E ela falou tudo que eu tinha me... tudo que eu tinha que falar. Eu falei, cara, o que, que eu vou falar? Aí eu fui para um lado mais emocional, mais... Foi. Fui uma, mais uma motivacional ali. E acho que foi legal, né? Deu para eu acho que foi um case, né? Um case de sucesso. Um case de sucesso que né? não estava organiz... é, preparado. A gente está falando com esses jovens da geração neném, né? Que não, não querem nem isso, nem aquilo. Então a gente vai trabalhando com eles de uma maneira divertida, um pouquinho emotiva. Mas você foi um diferencial bem grande porque você trouxe Minha história de vida, a né? tua história de vida. E é assim que a gente está trabalhando agora nos projetos em Rio Negro. Sempre vai ter... Um case de, de, de sucesso, né? uma, pe uma pessoa que empreendeu, que tem um bom emprego. E a gente sempre brinca assim, né? Não precisa ser um empresário, um super empresário de grandes empresas. Às vezes a gente tem que dar valor pro vendedor de pastel da nossa comunidade, que ele tem o pastel, é o empreendedor que vende pastel, que vende coxinha que trabalha bem onde ele está trabalhando, então é isso que a gente tem que valorizar. As pessoas como elas são e o que, que elas oferecem para a comunidade. Hoje, aqui em Mafra, Rio Negro, tem muitas escolas, polos universitários, é, de diversas franquias. né? Muitas, muitas, muitas. Mas de todas essas, a Uninter é a que mais se destaca. Ela tem o um, seu prédio, é um, um prédio oponente, um, um patrimônio praticamente histórico de, de Rio Negro. Você forma muitos alunos de ensino é, é, superior. É uma escola referência, né? Como que você atrela esse sucesso aqui na nossa cidade? Você que começou também pequenininho, com uma portinha ali no, no centro de Rio Negro e se transformou nessa potência que é a Uninter. Como é que foi essa transição? É, eu acho que, porque eu trabalho há 23 anos na Uninter. Então, eu acho que eu cresci junto com a Uninter e sempre acreditei, né, acreditei nas pessoas para estudar, acreditei na proposta da educação à distância e eu posso falar que a Uninter sempre prima pela qualidade de ensino, né? Então a gente tem muitos profissionais que passam em concurso, que passam em processos seletivos, eles vêm nos dar o retorno e tudo isso nos incentiva para ser cada vez melhores, né? Só os laboratórios que a Uninter oferece, é, é, tutorias presenciais Orientações presenciais, online, a gente tem orientação presencial, orientação flex, a hora que você pode, você marca. Então, assim, o aluno não fica abandonado, né? E às vezes, mesmo assim, a gente não consegue atender a contento todas as pessoas que, que procuram, mas a gente faz o melhor. E os alunos, assim, eu gosto porque eles trazem o retorno, eles ligam, eles tiram foto, eles. Eles provocam a gente a sempre ser melhor. E eu sou professora, né? eu brinco, eu sou professora com todas as letras. Gosto do, do, do, da comunidade, eu acho que a gente faz muito trabalho social, porque eu acredito que a gente tem que devolver para a sociedade um pouquinho do que a sociedade nos traz. Né? Eu acho que ano passado, 2021, a gente ganhou o prêmio de de polo com maior número de trabalho social dentro de todos os polos da UNINTER, inclusive os internacionais, e esse ano a gente já tá no caminho também de ficar nos primeiros lugares porque a gente faz muito projeto social mesmo, envolvendo a comunidade, envolvendo os alunos, mas isso só traz retorno para nós, que é né, o que eu acho que a é UNINTER um, um pouquinho se destaca aqui. Onde tem algum vulco, às vezes, geralmente é o Ninter tá lá, né? É, tá mas bem. apoiando mesmo a comunidade. Eu, eu tô já comendo, tá uma delícia, bolinho de queijo aqui, pão de Ai, queijo. Ai, eu, vou eu ter o que Eu Me conta uma coisa. É, aí vê se você vai falar ou não, ver se você tem vontade para falar, mas assim, eu tô sentindo uma dificuldade com o ensino superior, tô vendo ele meio defasado. Eu recebo lá, ah, cada vez que eu faço uma seleção de, de emprego, a gente trabalha muito com, né, com redação com redator lá pessoas que formados em pedagogia que é uma profissão que vai ensinar alfabetização e chegam uns currículos assim com os erros de português é, horríveis né? eu tenho dificilíssia então por exemplo assim eu tenho dificuldade por exemplo quando eu vou conversa, é, conversar tem umas palavras que eu não consigo falar é, eu vou escrever, eu já cansei de escrever vezes, escrever fezes, porque eu não sei a diferença do F e do V, né? Uhum. Mas assim, eu vejo que era um problema, né, um problema... de não sei se saúde, mas é um problema que eu tenho. Mas assim, eu vejo erros de português que eu, é terríveis, assim, e é a juventude hoje cometendo. só que a nossa educação precisa ser repensada? Uhum. Outro dia eu tava vendo também, é, quando eu me formei em jornalismo, era muito caro a mensalidade. Né? Quando eu, era, eu queria me formar no começo da minha carreira, que eu, come, eu me formei depois, só tinha Curitiba, era caríssimo para você fazer jornalismo. Hoje tem anúncio de cursos de jornalismo de graduação a 120 reais por mês, né? que é. Eu, eu fico imaginando que nível de qualidade é isso. É. é assim, são duas questões, né? O aluno que a, que a gente está recebendo na o ensino superior e, a, e os cursos que estão se oferecendo, né? É, as escolas, às vezes, que me perdoem, mas a gente não pode generalizar, né? Os nossos jovens, todos que saem do ensino médio, a gente não pode generalizar que todos estão saindo com essas defasagens, não. Só que eu acho, realmente, até tenho falado muito com a secretária de educação, inclusive... Eu vou, nós já estamos travando um projeto com a Secretaria de Educação de Mafra, que eu vejo assim que tem se trabalhado pouco com a escrita e com a leitura com, as, com algumas crianças que têm dificuldade. Eu sempre falo assim, que criança que aprende, aprende em qualquer lugar, com o professor, e qualquer acesso que ela tiver, ela vai aprender. Mas a criança que tem um pouquinho de dificuldade de aprendizagem, é um processo mais lento de aprendizagem, porque as, todas as crianças aprendem. Só que em períodos diferentes e de formas diferentes. Então tem que priorizar isso. É, o professor tem que ser um grande pesquisador o tempo todo, enquanto que ela está nesse processo de escrita. Mesmo lá no ensino ah, médio. Para saber onde é que ele está, para daí o que ele vai fazer. Não se conformar com aquilo e deixar... Chegou aqui no sétimo ano na minha mão. Vamos tocar. Chegou no terceiro ano, chegou assim, ah, vai ficar... Não, não. Uma coisa que a escola tem que fazer. No segundo, terceiro ano... Olha lá, Esse vou brinco sem brinco que agora. Tenho... Que coisa. É... Eu tenho de olho gordo. Né, de ser... é, eu acho. É... Deixa eu te cortar aqui, desculpa ter cortando. Mas ah. assim, ó, acho que para nós raciocínio. Porque assim, a idade biológica nem sempre é a idade que a pessoa tem. É. Porque assim, a, a, às vezes a criança chega com 7 anos e é, é um pacote todo mundo para ser.. Mas às vezes a idade daquela criança é 7 anos, mas a sua mente está com a idade de 5. É e, é. e a escola tem que resolver isso. É tanto a idade, Douglas, como as oportunidades. Porque a escola não é totalmente culpada disso, sabe? Porque às vezes compara assim, ah, é, crianças de, de escola pública e, e escolas particulares, vamos dizer. Vamos comparar as crianças que frequentam essas escolas, né? Tem muito mais, umas têm muita oportunidade de acesso à leitura, a viagens, a discussão com outras pessoas com convívios diferentes, enquanto as criança, outras crianças não têm esse contato né e portanto elas têm defasagem realmente de aprendizagem então a escola pública ela tem que investir muito muito muito em leitura em brinquedo em brincadeira eu brinco que às vezes tem que comprar jogos legais a escola tem que trabalhar isso não só jogos de sucata mas jogos jogos mesmo para trabalhar essas dificuldades dos alunos porque porque eu acredito que até o terceiro ano, essas crianças têm que, têm que estar melhores. Porque assim, eu falo isso porque eu alfabetizei crianças por 20 anos. As minhas crianças, é, elas saíam escrevendo, não estou dizendo, assim, é, ortograficamente correto, né? Porque daí, essa ortografia a gente vai aprendendo ao longo do tempo, tem palavras que até você tem que parar... Nossa, é com com S, né? Isso é normal. Só que as palavras de uso comum, essas, né? As crianças têm que sair escrevendo normalmente. Eu, no primeiro ano, eu priorizava isso e fazia com que as crianças saíssem escrevendo com parágrafo, pontuação. E hoje a gente vai nas escolas e eu, eu trabalhei com ensino médio há poucos anos atrás. Dava aula para o ensino médio e eu percebi isso. Eu percebi, eu fazia reestruturação de texto com os alunos, eles não sabem colocar uma vírgula, eles não sabem colocar uma pontuação, e se não sabem colocar a interpretação de texto, também tem dificuldade, porque não sabem o valor desses recursos coesivos dentro do texto, então eles não conseguem entender. Então é bem preocupante, eu acho que tem que ter uma atenção especial nisso, sabe? Trabalhar isso assim, a miúde com as crianças, a miúde. Trabalhar mesmo, realmente, saber até que ponto que ele sabe, para partir dali começar a trabalhar. É um trabalho que a gente vai começar a fazer, tomara que dê tudo certo, é, com algumas escolas do município de Mafra Já era para ter começado ano passado, mas eu não consegui fazer, e esse ano a gente vai começar. Porque eu acho que eu posso ajudar muito, sabe? Porque eu fiz isso minha vida inteira, alfabetizei, é o que eu mais gosto de fazer, que é ver minha neta, Douglas. Ela estava com pandemia, 5, 6 anos, e, e eu começava a brincar com ela, a tentar ler, escrever, aquela coisa, ela dizia. Ela percebia que eu estava induzindo e dizia assim, você não é minha professora, é minha vovó. <risos> Pense só. Mas enfim, tudo passou, né? ela está lendo também, tá tudo certo. Mas a gente discute também bastante, mas é isso, sabe? Eu acho que tem que trabalhar muito a leitura com as crianças. A leitura corretamente. Tem muitas coisas que você tem que ensinar a criança a observar primeiro lá na pré-escola, no primeiro ano, para depois ela começar a usar. Ela tem que primeiro aprender a observar, para depois ela aprender a usar. É isso. Diceli, o nosso café tá frio já, se muito. É, eu queria, acho que convidar você para <risos> o episódio 2, episódio 3, o 4 e muita coisa. Acho que esse mundo de educação é uma coisa que. Brilha seus olhos e o Criança. Talvez vamos fazer uma série sobre educação e aí você vai ser a nossa, a, a nossa entrevistada para falar isso. Para nós finalizar o nosso bate-papo, eu sei que você assumiu aí agora a presidência, né, da, junto com a presidência da Associação Comercial e ah, Industrial de Rio Negro, a nossa ACI Rio Negro, como diretora social, a mulher que está na sociedade. Nos eventos, criando... Como é que está essa fase? Quais são os seus planos? Quais são os seus projetos? O que você vislumbra para essa nova diretoria que começou em 2023? Então, a Associação Comercial, nesse primeiro momento, eu fiquei honrada, né? De, aceitei o convite, fiquei honrada pelo convite. Estou nessa agora. E o primeiro eu estou assentando as poeiras para saber como que funciona, né? A associação, já li todo estatuto. o estatuto, está tudo lido, que eu sou dessa. E a gente a está gente trabalhando já é, para trazer o um núcleo das mulheres. E a gente quer fazer alguns eventos sociais né, dentro do, da associação comercial. Mas antes disso, a gente tem que colocar um pouquinho da casa em ordem, né Douglas? Mas eu acho que a perspectiva para esse ano assim, é mais ver como é que ela funciona... Começar a fazer alguns eventos, para 2024 você entrar com tudo e transformar menos, mesmo, principalmente a relação entre as empreendedoras mulheres, que é o que nós queremos puxar bastante para a associação comercial. Que legal. Obrigado por ter tomado esse café comigo. Foi um prazer. Vai deixar eu comer sozinho vocês põem queijo? Eu, eu já comi louco, dois já. Eu já comi demais, hoje eu tô numa dieta. Bom, para você que nos acompanhou, nosso muito obrigado. Ah Douglas, eu queria tomar um café com você Deixa seu comentário aqui Fala pra gente de onde você é Quem sabe daqui uns dias a gente Vem trazer, bater um papo contigo Muito obrigado, Douglas, pra me chamar pra mais café Vou não, que, você, que tava uma delícia Você já tá convidado para uma websérie Sobre educação não, Nós bom. temos que discutir isso aí e Olha, acho que Com importante. certeza, eu acho que vai ser bem importante não, a gente Você é a sua articuladora Sobre esses assuntos Obrigado, obrigada obrigado equipe do M7 E eu fico com essa Maravilhosa aqui, professora, exemplo de vida, de empreendedora. E a gente volta a qualquer momento com muito mais informação. Muito obrigado, obrigado Douglas. Valeu.